Uma batucadinha, uma cadeirinha, uma prainha. E uma amarelinha, mais confiança. Um esticadinho, uma peladinha, outra peladinha. E outra amarelinha, mais tradição. Uma choradinha, uma pezinha, uma feijoadinha, uma amarelinha. Mais qualidade. Uma loirinha, outra loirinha, uma moreninha. E as amarelinhas. Rayovac, as amarelinhas, a energia da maioria. Rayovac.